Oi galera, que quem fala é o Antônio e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de House Flipper Então bora lá início. Ah tá galera, porque eu tava jogando um pouquinho sabe Só para testar porque é tudo isso Tá, bora lá pro vídeo que Se eu tivesse uma sauna em casa seria divertido É lindo, eu acho galera Mas eu não estou achando o meu mouse Isso é muito triste Eu odeio galera Jogo que eu não mostra Meu computador de mouse Eu comprei o lego né? Eu baixei o lego né? Daí o jogo de Joga com o teclado Não usa mouse Então eu vou pensar em comprar um controle Daí eu penso em trazer pra vocês Um jogo bem legal Lego, né? Quem não gosta de Lego Eu penso, gente, que não gosta É, bora, né? é assim que triste eu, não... eu estou ficando com medo Ah, tá, apareceu Tá gravando, né? Tá gravando, eu acho que o jogo não bom galera. Quando carregar, eu volto pra vocês, galera. Voltamos aqui, né? Estamos já aqui, já está aqui, né? Já carregou o jogo, como vocês podem ver. Não né? teria voltado com vocês aí. Deixa eu limpar, não para para eliminar, tá? Não sei o que é para mim, mas bora, meu deus! Eu joguei fora, um... como assim? Eu joguei fora uma lixeira. Estranho. Tá. É aberto. É hora de ir ao laptop trabalhar. Meu Deus, que mundiça! Isso que eu tenho 30 mil minha conta. Sou rico. não. cadeira em mão. Meu Deus, galera. Nenhuma vassoura eu tenho. Meu Deus. Tá aqui. Tá. Fechado. É usar. Eu só joguei uma vez a House Flipper aqui. E, e eu tô trazendo para vocês aqui. Faz pouquinho tempo que eu testei ele ainda. Roubo do radiador na minha, da minha casa. Assunto. Tá, já lá, eu gostaria que a sua empresa limpasse minha casa pelas fotos posta, postadas no Face Spam. Sei o meu. Se pera aí. Oh. Eu gostaria que sua empresa limpasse minha casa. Pelas fotos postadas no Face. Face sei o meu ex. Sei o meu ex Namorado invadiu meu apartamento. Fez um bordel no interior e roubou o meu radiador. É possível que algo mais esteja faltando. Por favor, organize a casa, instale o dispositivo. Os dispositivos ausentes. Eu gostaria de não informar a polícia. A polícia sobre o caso. Vou resolver com meu ex-namorado. Depois de voltar de uma viagem de negócio. Cumprimentos, Sandra Marques. Eu vou aceitar, né? Nosso primeiro trabalho. Bambi mais. Eu não gosto que esperar coisa cara. O barra de tarefa parece aparecer. Vocês vão ver que a minha barra de tarefa é muito bagunçada. Meu Deus, gente. Sou uma casa ou um uma Não sei, acho que é o dois <risos> símbolos vermelhos no minimapa indicam que esses lugares que esses lugares precisam do teu cuidado carregando ai droga pera aí galera já volto quando carregar para vocês e tchau galera voltei como a gente viu já carregou aqui né bora lá ver o que tem para limpar como é que não seja igual na foto aí? Meu Deus, que muiça. É, apertando o botão direito, é o botão esquerdo. Eu ando me confundindo muito. Cacho, meu Deus. O cara veio o quê? Sujar tua casa, moço. Ele veio só roubar um radiador. Parece que o cara fez uma festa aqui, isso sim. Hum. Pelo menos eu acho que eu ganhei a vassoura ah, Eu ganhei o esfregão, ah, não, O nome disso é limpeza tá. Bora lá então, né? Limpa a limpeza Meu Deus Galera, vamos fazer assim Eu primeiro vou tirar os lixos Aqui, né? Um lixo, moço Agora o armário é lixo E depois eu dou uma ajeitada na casa por limpar, primeiro eu vou tirar o lixo e depois a gente limpa. Ah, meu Deus, estou desconfundido com o Minecraft. O Minecraft quase tudo pausar usar é botão direito, botão direito. Então. Eu tô confundindo. Todo mundo já se confundiu na vida. Eu acho. Mas pelo, pelo que eu sei sim. Né? Pelo menos todo mundo que eu conheço. Já se esqueceu de alguma coisa ou errou. Meu Deus. Nunca vi o um banheiro tão sujo assim. Tá bora limpar o banheiro, né? Já que o banheiro é uma sala mais pequena e mais suja ao mesmo tempo. Eu acho. Tem que.. Meu Deus, o espelho é preto. Meu Deus. Aqui, cadê? Tá bem. Nada. Não, meu Deus. O banheiro era a porta mais limpa eu acho que o meu era a parte mais limpa eu acho deixa eu ver se eu vou fazer por aqui não tem eu acho então bora acho. aqui bora galera se vocês gostarem dos vídeos daqui de house flipper eu posso trazer mais vezes se vocês apanharem se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal E eu vou saber que vocês estão tá gostando muito A meta de like é 50 Conto com vocês Tem melhoria Como a gente usa o tablet? Ah, tab. Galera, eu só joguei hotflip por uma vez na minha vida Então eu sou meio atrapalhado Só com kitnet Kitnet? Ou kitchenette? Não sei Aqui, tarefas, a câmera, eu acho que é tarefas, né, galera? Acho que sim, não sei. Eu acho que é tarefa, bora então para tarefa. Ah, não, não é tarefa. Fazer compras, é fazer limpeza. Visão penetrante, mais rápido, mais alguma coisa. Limpeza, né, limpeza 25% mais rápido, pronto Pronto, comprei. Deu, eu quero comprar. aí comprei, galera. Eu nunca joguei Todo mundo já está cansado de saber isso. Aí bora, Já que na cama também tem que fugir. quarto tá pronto. Limpo de cojeiro mas a gente tem que arrumar, né? Cara, tem que ser simétrico. Ah, não pode usar. Ah, tá movendo e Agora se segure e daí aqui roda do mouse e um shift para virar um item. Bora roda do mouse e daí para botar o item, é. Ah tá, pronto né? Ajeitadinho. que uma bonita essa, né? Aí daí a gente vem, vamos arrumar, né? Vamos dar uma arrumadinha que a gente aproveitou para fazer isso. Não sei porque eu estou dando uma arrumada, né? Se falta a mesa e eu estou arrumando a cabeça. E assim, ó, galera, vai ser. Eu só quero saber onde fica bom essa mesinha, ó. Hum, o que, que vocês acham? Não está reto, agora está reto. Eu acho que aqui vai ficar bom, né? Eu é. é, acho que sim. E aí, galera, a gente vem e bota ela aqui, ó. Ah demora vai virar Retinha Aqui a mesa não está reta eu estou indignado A mesa não vai Aí ficou reta Eu acho Meu Deus eu consegui pegar yeah. Pera aí Eu acho que eu botei um pouquinho tem que ser mais ou menos aqui E agora está bom A gente vem aqui Dá uma arrumada na cadeira Até quase chegando Chegando, chegando Está chegando, Pera aí Ainda chegou Vamos deixar retinho Uma mesa que cabe seis cadeiras Tem duas cadeiras Eu não entendo Esse jogo Vamos limpar. Limpar outra coisa que que fazer. Limpar. Então bora limpar. A sujeira a gente já limpou. Vamos ver se no banheiro tem alguma coisa para limpar. o quarto de banho. Achei que era banheiro no nome disso. Tá. tem que montar o radiador, mas primeiro a gente vai ir de arrumar a casa, né? Aqui. Meu Deus, fica torto. Não eu quero abrir a ah, dá. De... Vamos arrumar, né? E tem que ficar aqui no fogão, né? Bonitinho. Ai, pronto. Eu não estou sendo pago para, para fazer isso, mas eu estou. Ai, não. Vai cair tudo, né? Ah, vamos tirar já, então. Aqui só para dar uma arrumadinha. Que está torto. Eu não gosto de coisas tortas. Galera, se vocês gostarem da ideia, um dia eu posso mostrar o meu setup pra vocês. Tá. Um dia. Porque essa TV tá me lembrando muito um monitor. Nem me deu vontade de falar isso. Vou falar, fazer. Mas se vocês apoiarem, daí é, é vocês que escolhem se sim ou não. Não dá pra ver, tá triste. Acho que é só daí é só montar o radiador, né? É o radiador. É tab, né? É. Fazer compras. Isso não é compra de melhoria agora. Aí tá. Radiador. Tá. Radiador aqui. Mascote para ano do rato chinês, meu Deus. Aí tá. Onde a gente bota o radiador? Ah, tá. Meu Deus, a gente bota um radiador aqui? Não, não é aqui, parece. Ah, tá aqui. Bota? Olha, tem ai, meu Deus, tem que instalar. Como fazer? botão onde? Ah, tá. Hum. Hum vamos oh, né, a gente tá sendo pago para fazer isso, então vamos fazer isso Aí, então já? terminamos né? terminamos primeiro serviço em feito galera, completo 700 e pouco real não, né? vai embora né? Eu já volto quando carregar E galera, voltamos aqui né? Estamos aqui com o nosso laptop Agora que a gente recebeu a vassoura Vamos varrer Por onde você vai? Eu vou varrendo Por onde você vai? Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo Por onde você vai? Eu vou varrendo, tá bom, para Porta imunda não tem como vender uma imunda também, né? Olha, tem como colocar um aviador, mas eu não vou botar ainda. Acho que é só. Não. Pela. Meu Deus, o banheiro tá imundiça. Acho que aqui é sujeira na minha marca. Galera, o que eu quero fazer aqui é. reformar uma casa no próximo episódio. Se vocês gostarem como abre pra limpar? Mas tem como limpar tem que limpar né? meu deus galera olha aqui que bombiça bombiça abre, abre não sei se tem como limpar mas eu acho que não ele vai itens e vamos lá, arrumar o espelho bota não, não está certo. Dê, dê, dê. Dá uma subidinha, uma subidinha, uma subidinha. Ficou lá. Aqui, ah, certinho, né? Certinho. Super certo, Antônio. Certinho. Colombo, vou te levar. Eu vou vendo. Banheiro. Pronto, né? Super pronto. Tá caindo a pedaço. Ah, eu achei que ia. Cancela, cancela, cancela. Aí, vamos dar uma jogada fora Quando o Dead vendeu, eu vou vender tudo isso que a gente não precisa Isso também é que eu não... Meu Deus, galera, se vocês vissem a ventarada que tá dando aqui Meu Deus, é a marreta que a gente um dia vai usar e esse dia não é hoje Infelizmente Galera, o que, que vocês acham? Será que o Dead fazia mais um trabalho ou né? não? não dá de lugar para ele Será? É, vamos fazer, vamos fazer, galera. Usar, né? É. Quem? Carolina Magalhães ou André Madeira? Ah, vamos aqui limpando a garagem. Olá! Olá! Em suma, precisamos limpar a garagem. Descarte todas as caixas, lixos e pneus velhos. Por favor, não se esquece de limpar a janela. E por favor, não mova suas ferramentas. O marido não gosta de traduzi-los. E, e não pode encontrá-lo mais tarde. Atenciosamente, Carolina Magalhães. Borra! Meu Deus, me sim, abriu aqui do nada, galera. quando carregar eu volto galera galera voltamos aqui né é a garagem então a garagem aqui não, na foto eu vou mostrar que o carro era rosa meu carro é ah. rosa segure para levantar eu sou o homem mais forte do mundo eu consigo <risos> Eu não sou maluco por isso, mas isso é divertido. Verdade ver que tem uma imundiça de garagem mesmo, né? Então vamos começar a limpar. Tomara que a gente receba um Muito verdinho. Verdinho é dinheiro. E eu amo isso. na verdade também amo minha família. Amo minha família mais que dinheiro. Mas isso é jogo. De limpar e a gente consegue dinheiro. Daí a gente compra umas casas E daí a gente vende umas Arruma aquelas casas que a gente comprou Daí a gente vende aquelas casas E a gente fica muito Multibilionário Mentira eu, eu, É difícil conseguir dinheiro nesse jogo Eu não gosto muito de limpar Mas a coisa que eu mais gosto de fazer no House Flipper É jogar lixo fora Tipo, tu clica O barulho é muito satisfatório tem mais alguma coisa do Tem sim Aqui, mão Vamos jogar uns pneus fora Aí você pode Cadê os pneus que tem que jogar fora? aqui Caixa para jogar fora Um pneu para jogar fora oh. ah. Pera aí galera Eu acho que eu baixei o volume eu não estou conseguindo ouvir por isso que eu estava chato. Não, tá tudo falado. Até porque não faz barulho. Eu sabia se está estava testando vocês, galera. Eu sabia que não fazia barulho. Ai! Melhor jogo do mundo, Rose Flipper. Mentira, tem muitos jogos melhores. Tipo Minecraft. Minecraft é apenas um bloco. Quem não sabe, vai lá ver. A série está ótima. Eu fiz uma live na Twitch, para quem não sabe país um mês foi ano passado feliz ano novo para vocês tá galera esse é o segundo vídeo do ano Deve fazer terceiro que eu tenho para postar feliz ano novo para vocês vocês gostem eu espero que esse ano o ano seja muito mais legal que 2021 2021 pior ano de todos literalmente Aí tá uhum. aí vamos! Meu Deus, cara, eu consigo levantar uma bicicleta? É quase todo mundo consegue levantar uma bicicleta. Vamos, um bebê. Eu cliquei com o botão direito. Eu sabia. Eu só estava testando vocês. Eu sabia que era o botão esquerdo. Eu só estava testando você. Meu Deus, você não sabe brincar. Hein? Hum, meu deus a nossa mão deve ser gigante porque é a altura que a gente consegue levar as coisas né aí pronto olha que bonito ah, eu quase peguei o um. Um negocinho de ferro aqui galera como vocês sabem né a gente não precisa de nenhuma ferramenta ela mandou não mexer na ferramenta eu mexer na ferramenta nunca mexi na ferramenta ninguém alguém viu me eu mexer na ferramenta eu não mexi Aqui. Olha, tem uma sujeirinha aqui no que eu não vi. Meu Deus, tem sujeira até em cima do pote. Galera, já pensou a sujeira, uma sujeira em cima de uma? Ai, galera, tem que limpar a janela. Eu gosto, mas meu mouse não ajuda, sabe? Eu demoro mil anos para limpar uma janela, literalmente. Aqui. E lave janela. Ele deixa eu tirar esse gravador da minha frente. Ah, daí não ajuda, né? Ah, espera aí, galera. Tem que olhar o gravador aqui da minha frente e deixa eu vou ter que minimizar ele. Agora sim, bora. Bora lá lavar, né? Eu amo lavar. agora nem é satisfatório, mas demora e muito galera pelo menos meu moto não ajuda é satisfatório? é, demora? sim então ah, eu não sabia que dava de mexer assim eu achei que tinha que ficar fazendo assim ó. é não, é só porque se mexer assim, aí ele vai poderia ser mais rápido? o guia é mais rápido não estamos quase acabando não, não estamos quase acabando não isso fica estranho janela né com sujeira eu lembro quando eu não tinha meu computador eu jogava aquele house flipper mais falso do mundo sabe então eu odiava aquele jogo. Ninguém quer saber da minha vida assim. Acabou? Acabou! Quantos ganho? Só 400 reais? Ah. Estou bravo. Não quero só 400 reais. Eu faço isso mesmo que eu quero. Eu não, eu não sou obrigado a fazer o que a mulher manda. Eu posso, eu posso mexer onde eu quiser. Eu sei, a mulher vai ficar muito brava comigo, mas eu não ligo. Eu só recebi 400 conto, então. Eu jurei que eu tinha escutado um barulho do zumbi do Minecraft. Acabei. aí. Então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham e não gostado do, do vídeo. Então é isso. Falou e fui!